E aí galera, começa agora mais um AVT E gente, tudo bem com vocês? E eu estou de volta de Pancas, que foi um encontro muito legal, que aconteceu lá no norte do estado, com várias casas espíritas do segundo CRE, se eu não me engano. Pra quem não sabe, o CRE é o Conselho Regional Espírita aqui, do Espírito Santo. E foi um encontro que reuniu bastante gente e nenhum sinal de celular, o que fez ele mais interessante ainda. Nós, canal canal e estamos aqui visitando a Confraternização em Alto Pancas, realizada pelas Casas Espíritas do Segundo Crê. Tá chovendo, faz frio e a gente está hospedado lá embaixo, em barracas, com toda essa galera. E aí eu falava assim, ah, é uma coisa que a gente geralmente não vive em encontro espírita, assim, é porque os encontros espíritas a gente sempre é um encontro único, né? todo encontro espírita é um encontro único, mas é sempre geralmente em alguma escola ou em algum lugar. E aí quando a gente vem para o meio da natureza, para o meio do nada, que a gente não tem acesso à internet, não tem acesso ao celular, não tem acesso a nada, meio que tudo fica diferente, assim. a gente respira uma coisa que a gente não, não respira geralmente na cidade. E tal. A gente tem contato com a natureza, a gente pode ter contato com, com, com as pessoas daqui de bancas. Né? E, e aí eu acho que é isso, assim. acho que por isso que eu sou muito apaixonada pelo encontro na época do encontro é fazer fazer a inscrição as inscrições geralmente são são limitadas por conta por conta do tamanho né aí para poder receber todo mundo bem precisa de, de um limite de pessoas e entrar em contato com as pessoas que organizam vans que saem das cidades assim são Mateus sempre se organiza a gente lá em Vitória sempre se organiza o pessoal de Colatense se organiza e quem não é dessas cidades, que se organize também, entre em contato com, comigo com, ou com qualquer um de Colatina, que a gente vai direcionar ou para a Divina ou para o Tio Rogério. E, e aí não tem muito segredo não, é só vir. Tá, tia, mas o assunto de hoje não é pancas, é dinheiro, ou melhor, não, dinheiro não, bens materiais que são comprados pelo dinheiro, mas bens materiais o que fazer com eles e o que fazer sem eles? Sendo rico ou sendo pobre? Sendo rico ou sendo pobre, bom, se eu fosse rico hum. eu não sei se eu estaria aqui, mentira, estaria assim porque eu amo vocês mas, enfim é, eu teria acesso a outras coisas, né, Tipo o que, Tiago? O que você faria se eu tivesse muito dinheiro? Se eu tivesse ganhado ganhar uma loteria? Se eu tivesse muito dinheiro eu teria que ficar uma casa Dois hambúrgueres à face, queijo molho especial, sabão píclicos e um pão com gergelim Eu Acho que só isso, acho que dá pra viver, tá Que feliz, você né? é... gostei Vezes 20, tudo isso Então, vamos falar um pouquinho do lado material, né? Quando a pessoa tem muito dinheiro, quando a pessoa é muito rica O que, que você acha assim? Tem gente que vem rico, tem gente que vem pobre, quando ela vem rica, o que, que você acha? Bom, na é questão material, como você mesmo falou quem vem rico tem acesso a mais coisas. Né? Quando a gente se propõe à prova da riqueza, a gente sabe que quando a gente encarnar, a gente vai ter acesso a mais bens materiais e a uma facilidade um pouco maior. E a gente tem que lembrar de se atentar que essa facilidade muitas vezes pode ser ilusória, a gente pode estar. Enfim. É... E quando a gente vem pobre, a gente tem pouco acesso a várias coisas e a vários bens materiais. É... Mas do ponto de vista espiritual, Natália, para que, que serve. Essa experiência de vir pobre, vir rico, tipo, o então, que isso já. vai me acrescentar como espírito? Dando um pouquinho a minha opinião, eu acho que as provas quando a pessoa é rica, elas são um tanto quanto mais tentadoras. Porque quando a pessoa é muito rica, ela tem muito dinheiro, tá tudo muito fácil ali na mão dela. Então eu acho que pra ela administrar aquela coisa, toda aquela facilidade, ao meu ver é mais difícil. É, a gente tem que lembrar também da questão do necessário e do superfluo. Muitas vezes, quando a gente tem muito dinheiro A gente acaba comprando várias coisas que não são necessárias para nossa evolução Nem para nossa existência E que poderiam estar fazendo falta para outras pessoas Então, as 20 casas, os 20 carros, os 20 pães com hambúrguer Na fase queijo molho especial, sabão, pizza e um pouco de gênero Que eu falei no começo do vídeo Talvez sejam desnecessários para mim eu Talvez não precise disso tudo para viver Uma vida onde eu precise evoluir, estudar e tudo isso e o pobre, Natália? Muitas vezes vem sem essas condições que o rico tem e que também precisa evoluir, também precisa reencarnar para aprender. Como é que ele fica? Tanto o pobre quanto o rico, eles vêm nessas situações de acordo com o que tem que passar nas, nas, nas programações reencarnatórias dele, deles, nas provas, certo? Sim. Mas o pobre, embora pareça mais difícil, não é o mais difícil. Por quê, Thiago? Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Isso está lá nas obras básicas a gente também sabe. Então se eu vim com condições de fazer muita coisa porque eu tenho muitos bens materiais... E deixa de fazer... Muito será cobrado de mim porque eu tive a oportunidade, talvez, de ajudar muitas pessoas e tudo isso, mas não fiz. Porque, muitas vezes, os desvios que a riqueza pode nos causar são muito maiores do ponto de vista moral. Então, por isso que é uma prova tão difícil. É difícil a pessoa resistir sabendo que ela tem tantas condições, sabendo que ela tem, muitas vezes, possibilidades de, enfim, sair de alguma situação mais complicada muito facilmente pelo dinheiro. É por isso que os espíritos colocam que a, que a riqueza é uma prova tão difícil. Mas... Mas, Natália, eu te pergunto. Hum. Eu chego na internet e vou lá passando pelo Facebook, e aí tem lá gente pedindo like, e aí, pedindo like, porque quem der like vai dar um centavo pra criança, mas enfim, pulando isso tem uma outra pessoa pedindo doação, e aí eu que sou rico, vou lá e dou 10 milhões de dólares, e você doa 5 reais, é, eu fiz mais do que você, eu tenho mais mérito que você? Mesma coisa, Thiago, sabe? Não, é? eu doei mais, Natália, não sei se você percebeu. Mas é a mesma coisa, ao olhar de Deus. Não, Natália, ah sim. Ao olhar de Deus, por que o olhar de Deus? Porque você fez de acordo com o que você podia, dá muito. Sim. Eu, na minha condição de pobreza, dei o que pra mim era muito. No que eu podia ajudar. Entendeu, Thiago? Uhum. Eu quis ajudar da mesma forma que você, mas era a condição que eu tinha... No atual momento, eu não, não tenho que chegar na minha vida hoje, se eu estiver na pobreza, e pensar, ah, daqui 10 anos, quando eu ganhar na loteria, eu vou também doar para aquela pessoa, Sim. eu vou ajudar quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver um emprego bom. Você tem que ajudar hoje, na condição que você está hoje, com o que você tem. E não esperar um dia futuro. Hum, é verdade. Ah, tá, entendi. Uhum. Uh, mas... Ai, Posso gente, saber? eu acho tão ruim falar isso. O pobre que tá lá. Se não tem dinheiro, o pobre ia comprar de, de, de remédio pro filho. Então. Esse cachorro. Ele tá assim esse... mesmo. Ele quer fazer parte do IE Mas Thiago, eu falei aqui que a aprovação do rico é muito mais difícil Só que cara, as pessoas que estão lá na, na, na pobreza e tudo Tem filho morrendo na Porta do Sul, porque não tem hospital, não tem o não que tem comer Como que eu posso falar se assim é mais fácil, mais difícil, sendo que uma pessoa está sofrendo tanto Quando sofrem, sofrem os pobres aqui no Brasil? Bom Natália, primeiro a gente tem que lembrar de alguns pontos de vista Do ponto de vista material, sim, essa pessoa está sofrendo mais a gente também tem que lembrar que, ah, estamos encarnados, então a matéria conta muito nesse ponto, nesse quesito. Sim, é aí que a gente lembra da distribuição de riquezas. Por que algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos? Ah, porque ah, é uma hipótese, é que as pessoas que têm mais conseguem lidar melhor com esses recursos. Então, se eu tenho muito dinheiro e passo todo dia por uma pessoa que está sofrendo, passo todo dia pela fila do SUS e vejo gente lá sofrendo, e não faço nada, isso vai me ser cobrado. Por quê? Se eu tenho este recurso a mais, é para que eu possa usá-lo também ajudando as pessoas. E aí, se eu passo, sei lá, por você agonizando todo dia na fila do SUS e eu descubro que no final das contas você morreu e eu podia ter feito alguma coisa para te ajudar, eu também vou ter responsabilidade sobre isso. Uhum. Porque essa riqueza que está comigo não é só para uso meu. É para eu ajudar também aqueles que precisam. Né? Então, é, de fato é uma prova difícil, mas da maneira certa, é, os nossos. Os ricos também estão é. passando por, por, por esses tipos de, de provas, mas de formas diferentes. Não, não é isso que eu ia falar. Eu, eu digo que é uma prova difícil, mas Deus colocou, talvez, o recurso na mão de uma pessoa para que ela pudesse ajudar. E talvez a gente veio pobre para aprender a receber ajuda. Eu sou rica! Eu sou rica! Porque tem muita gente que é orgulhosa e não aceita ser ajudada. Então se a gente pegar hoje todo o dinheiro do mundo e de, juntar e dividir na quantia... Certo, assim, para cada, cada pessoa do mundo, igual. Vai dar certo? Vai funcionar isso? Não, porque a gente sabe que existem pessoas com aptidões diferentes e as pessoas lidam com esses recursos e com esse dinheiro de maneira diferente. Então, no fim das contas, daria um mês, dois, três, é, pode ser que essa desigualdade tivesse voltado, porque algumas pessoas não sabem como lidar. Com recursos, enfim. Se eu receber a mesma quantidade de você, eu posso usar da melhor forma, posso também ficar pobre depois de novo e você pode enriquecer. Depende de cada um. Justamente. É, Natália, chegamos ao final de mais um vídeo. Mais um IEVT e eu continuo sem um tostão da loteria que eu joguei semana passada. Aí, Thiago, antes da gente acabar rapidinho, tem muita gente que chega até mim e fala Nossa, Natália, você viu aquela novela espírita, aquele filme espírita, nada a ver, totalmente equivocado? Fala umas coisas assim, sem nexo. O que, é que você acha? Eu, na minha opinião, acho que tudo que está propagando a doutrina e, e, e entrando numa discussão sobre, eu acho válida porque desperta a, a curiosidade das pessoas que ainda não conhecem a nossa doutrina, para poder estar tá pesquisando mais sobre isso, entendendo, compreendendo, e assim também como testa a, o conhecimento dos já espíritas, para ver o que está certo, que aquilo ali tem realmente um embasamento ou não, você concorda? Concordo, é verdade. E se depois de você ver a obra e aí duvidar que ela é espírita e aí for lá nas obras básicas ou não e nas obras de espiritismo mesmo estudar e ver que é ou não é e ainda tiver alguma dúvida você pode conferir alguns vídeos que a gente tem aqui no canal que são os vídeos sobre uh, arte espírita e sobre novelas espíritas Bom, são vídeos aqui que a gente já fez no passado, o link tá aqui no, na descrição e vocês podem acessar a qualquer momento pra... Talvez entender um pouco mais sobre esse tema, que muitas vezes as pessoas falam com a gente e a gente não sabe muito o que dizer. Então, galera, para poder acabar o nosso vídeo de hoje, eu conheço uma frase muito interessante que é a seguinte. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar e nem tão rico que não possa receber. Qualquer dúvida que você tiver sobre o nosso vídeo de hoje, você deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha, curte o nosso vídeo e a gente se vê na próxima. É isso aí. Yeah! Pra gente ganhar mais dinheiro, mais like, mais divulgação, não sei o que a gente quer. De deixar de melino e deixar de orgulho, porque ofensa é quando seu orgulho tá lá em cima.